Olá, tudo bom? Meu nome é Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou te falar como é o hidreto. Eu sei que algumas funções inorgânicas não recebem a devida atenção em livro didático e em sala de aula, sendo muito difícil de ser estudado sozinhos. Bom, se você também pensa assim, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar alguns detalhes importantes sobre o hidreto. O hidreto é uma função inorgânica binária, ou seja, possui dois elementos químicos. Ele apresenta o hidrogênio como o um elemento mais eletronegativo, tendo o hidrogênio carga menos 1. Ele vai ficar o seguinte, hidrogênio menos 1, por isso que é o hidreto. O hidreto também pode apresentar a seguinte fórmula para ser descrito. Um elemento químico qualquer, mais o hidrogênio. O elemento químico, para fazer parte de um hidreto, ele pode ser de qualquer natureza, desde que ele seja menos eletronegativo que o hidrogênio. Ele pode ser um metal alcalino, um alcalino terroso, um semimetal, um ametal, desde que seja menos eletronegativo. A nomenclatura dos hidretos é a seguinte, primeiro vem hidreto, mais o de, mais o nome do elemento. Um exemplo seria o H 2 como que seria a nomenclatura dele? A gente viu que primeiro vem hidreto de, o nome do elemento, de cálcio. Um outro exemplo, KH seria hidreto de potássio. Então, essa é a nomenclatura. É bem simples a nomenclatura do hidreto. O hidreto pode ser classificado também em hidreto iônico, hidreto intersticial e hidreto molecular. Os hidretos iônicos são hidretos que apresentam metais exclusivamente da família 1A e 2A. Por exemplo, o hidreto de cálcio, o hidreto de sódio o hidreto de magnésio e outros. As características gerais dos hidretos iônicos são são sólidos em temperatura ambiente, em contato com a água, eles reagem e liberam uma grande quantidade de calor e são fontes de hidrogênio gasoso, o H2. Já os hidretos intesticiais, são os hidretos em que o hidrogênio está associado a metais de transição. O que ocorre é que o átomo de hidrogênio, ele ocupa os sítios, ou os intestícios, quer dizer, os espaços né, entre os cátios do metal de transição. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha quatro moléculas de estanho. Ele vai ficar assim. Então, o hidrogênio vai fazer o seguinte, ele vai ficar no espaço entre as moléculas de estranho, quer dizer, as moléculas não, entre os cátions de estanho. Ele vai ficar aqui. Por isso, é os hidretos intesticiais, que intestício quer dizer espaço. Os hidretos moleculares são aqueles que apresentam semimetais, ametais e metais exceto os metais da família 1A, 2A e os metais de transição. Por exemplo, o hidreto de alumínio, o hidreto de silício, entre outros. Algumas características gerais dos hidretos moleculares. Eles são sólidos líquidos em gasoso. É, em temperatura ambiente. Em contato com a água, eles também reagem e liberam uma grande quantidade de calor e são fontes de hidrogênio gasoso, o H2. Bom, espero que tenha gostado. Se você quer saber sobre outras matérias, basta assinar o meu canal. E até o próximo vídeo.